Olá, meu nome é Alexandre Grande, esse aqui é mais um vídeo da intervenção no canal de Melissa, onde as filhas invadem o canal e fazem o trabalho por ela. Hoje nós estamos gravando mais um chá de Melissa com a nossa convidada... O que, que eu não faço pelas minhas filhas? Então... Por que o seu nome drag e qual o seu desgraçamento mental pra fazer drag? Ela decorou? Decorou? É... Melissa Lourenço. Eu só não decoro meu texto de stand-up, o resto eu decoro tudo. Gatilhos. Melissa é um nome que eu sempre gostei muito e todos os meus personagens femininos de jogos que eu podia botar nome ou meus personagens de RPG se chamavam Melissa, inclusive toda vez falando a Rava, eu tinha uma personagem muito importante, uma NPC, muito importante, chamada Melissa. É, então, nunca sempre meio obcecada. Eu lembro. É, você teve essa Melissa. A sua Melissa foi uma das melhores Melissas. E laranja é a minha cor preferida, eu sou meio fascinado por laranja. Embora não tenha muitos itens de laranja. Isso é curioso, não tem tipo, muita roupa laranja. Dá tá parede laranja. Uhum. Não tem muita roupa laranja, eu não gosto de, de usar laranja. Mas eu gosto de coisas laranjas, a gente chama a atenção. Então meu nome de drag são duas obsessões minhas, Melissa e laranja, e é lourange, e não lourange, porque eu não sei falar francês, acho que francês é uma língua feia, todo mundo acha francês lindo, acho francês uau. Eu adoro pronunciar lourange, uma pena. É, você <risos> e todo mundo que me anuncia normalmente. Quando o show não é meu, alguém vai me anunciar, a pessoa nunca anuncia com vocês, vocês é lourange. Acho que você é lourange. E meu desgraçamento mental deve ser Necessidade de palco. Eu sou professor, eu gosto de ficar em cima dos outros, olhando assim, do alfa falando que as pessoas. Ah, necessidade de comunicação. Mentira! Precisa de atenção. Ser. É minha lua em leão. meu problema é fazer drag é que é minha lua em leão. Eu saí comprando um monte de coisa pra fazer drag, e aí eu falei, bom, agora eu tenho que fazer drag, porque eu já me dividei no cartão de crédito. Hoje estamos no Chocolate Quente com Melissa Laurentiis. Chocolate dia. Quente com Melissa laranja Minha mãe, mãe fez, ó, maravilhoso. No caso, maravilhoso mesmo. Um, mas careca super fofa que é não se para as minhas convidadas porque elas não merecem e há quanto tempo você para nessa loucura de fazer drag e nessa loucura eu tô <risos> eu tô há seis anos nessa loucura de fazer drag desde aquele fatídico oh daquele fatídico Melissa Laurent de drag parade Melissa oh, Laurent drag parade Melissa Laurent drag parade <risos> Fale para o público, o que é a Melissa Blanche Drag Parade? Por dois aniversários meus seguidos, eu organizei um concurso de drag queens. Devia estar fazendo isso agora para ganhar dinheiro que nem as pessoas espertas. Devia, E não um produzir dar pessoas... dinheiro. É, que eu estou produzindo. Mas enfim. E, durante dois aniversários meus, eu fui a RuPaul melhor do que ela, porque eu tinha sensatez. Uh, e não, não fui depotista, não botei minha filha vencendo. Não, olha que eu tentei três vezes. Três, pensei <risos> e venceu na terceira, né? Venci na terceira. Na terceira ela venceu, e por, por mérito próprio. Enfim, eu chamava meus amigos, todo mundo se montava, as coisas muito ridículas, maquiagem de 5 reais. O primeiro dia, a gente pensou 3 horas pra se montar, a gente levou seis, todo mundo, sabe? Mas assim, todo mundo com esponja, de, de, de, de lavar a louça, fazendo a maquiagem. Gente, foi um horror. Foi é um horror. Foi um horror, foi ótimo. Extremamente divertido. E aí eu peguei gosto pela coisa, de mandar nos outros, de julgar. Porque já não era boa drag, mas era bom de julgar as pessoas. Muito justa e muito ruim isso também. E aí, foi isso que aconteceu. Foi assim que eu vim ao mundo, julgando as pessoas. E tá o quê? Certo. Errada? Não sei. É você que julga. Tô certa. Então tá certa. Eu julgo correto. Não só satisfeita, resolvi reproduzir. Reproduzir? Ah, então, pegando esse gancho, como é que é esse negócio de ter filha? que eu sou um negócio que, ai, nunca vou ter filha. Esse povo fica adotando, blá, blá, blá. blá. Fala sobre isso. Caveira, quem te matou caveira foi a língua. No, então, eu sou antinatalista, né? Acho que as pessoas não deveriam ter filhos. Mas como vocês já foram távam no mundo, peguei para criar. Não, tem uma coisa legal, fala uma coisa bonita sobre ter filho. Ter filho é muito legal, porque assim, já tem a relação da amizade com as pessoas que a gente se gosta, a gente se conhece há quanto? 10 anos, né? Mais. Dez anos. Onze anos. Me então me a mal. gente. Ah, é. Há 10 anos. A gente se conhece há 10 fucking anos. E aí. É, tem essa coisa de, de, de cuidar das pessoas que a gente cuida, que ela cuida. Nosso grupo de família funciona, né? É oh. que, funciona. Tem a coisa de tentar incentivar as pessoas a fazerem as coisas, né? De arte, porque a, sem arte a vida não vale a pena. E tem a coisa de deixar um legado, porque eu tenho certeza que até o final do ano eu vou morrer, com a sorte que eu tenho em 2019, alguém vai me atropelar até dezembro. Eu tenho absolutamente certeza disso. Então, quando eu morrer, alguém tem que ficar com as minhas coisas, minhas perucas, que nenhuma das minhas que filhas. Usa, vai usar, né? é. Que a Fenty usa. Fenty agora a, a Fenty agora usa. usa a usa. A frente vai herdar todas as perucas. Não, mas é muito legal essa coisa. E. e... Conta para as pessoas que todo mundo tem inveja com você, minha filha. Até? <risos> Já dá. <risos> <risos> Olha o que confia, meu Tem, tem mesmo, gente. Eu não sei porquê. Mas tem. Não Sabe por quê? Não. O que você tá usando na cara? Uns um produtos que eu comprei. Esse cílio aqui eu comprei. Eu não esqueci o meu em casa. Essa base aqui, que não é Tracta, eu comprei. Esses pós de qualidade, eu comprei, sim. Não tem qualidade a mão pra fazer pra viagem, você quer? De qualidade... Esse chapéu lindo, esse brinco, esse... esse anel... Eu roubei. <risos> e esse macacão? Esse macacão é da minha mãe de verdade, da minha mãe biológica. Oi? Ah, tá. Minha mãe de verdade já virou isso na cara dela. O chocolate tá nem mais quente, bota ali pra escantar de novo e dar na cara dela. Está registrado em vídeo que eu não terei mais filhas, porque não vou ter mais filhas que a minha mãe. Eu prometi isso para mim. Ou seja, você que quer entrar na escola, tem que fazer o quê? Eliminar uma filha. Não, não. Tem uma coisa, uma coisa importante para falar sobre isso na parte de ter filha. A gente não tem uma house, então uma escola, porque todo mundo trabalha com educação de alguma forma ou com criança. Então nós estamos em contato com criança, entendeu o contato com a educação futura de dos jovens e destruindo tudo isso, porque eles não merecem muito A escola das tragédias vem chegando para ensinar. Ou me ensina o argumento, ou te ensina a refutar. Obrigado. Já Nós temos tô... um lema. Já temos um lema. E como é esse negócio de ser uma drag queen de sucesso, assim? A gente já falou <risos> sobre concurso, sobre ter um concurso. Você agora é vencedor de concurso, uma coisa difícil assim na vida. Eu não posso falar a mesma coisa. não sou vencedora de concursos. <risos> mas que também na final você <risos> deixou a Laxonda vencer, porque você queria chupar o pau dela. Mas... E não consegui ainda, <risos> de passagem. Esse palmito ela não fez ainda, por completo. Faz um escondidinho com a minha filha de palmito. Faz, Laxonda, por favor. É... Deixa eu sentar para a família como prima. <risos> <risos> que Deus fez a prima para a gente não pegar esses <risos> <as> irmãs. <risos> Eu sou muito famosa, né? Você sabe que eu saí como drag queen professora no BuzzFeed. Não, não essa foi a Rita. Foi, não fui né? eu, não. É... Drag Queen professora, vegana. Vegana, eu pelo menos não sou vegana como carne em gasmo. Não, tem uma coisa sobre, sobre fazer drag, não ser famosa, que eu não, nunca fiz drag preocupado com isso. Inclusive meu mapa astral de Cook Mestral diz que eu nunca vou ser rica nem famosa. Hum. Então eu aqui o quê? Provando que ela tá certa. É... Não, mas tem, tem uma coisa divertida disso, sim. É... Eu fiz o canal, esse canal tem visualizações que não, não tem número quantitativo para me render 10 centavos de dólar, e tô pronto. 40 centavos de real, né? E aí nunca tive preocupação com isso, acho que a gente comunica com algumas pessoas que vão aí comunicando com outras, não sei se eu sirvo para mainstream. Uh, eu venci um concurso fazendo poesia, né? É, há controvérsia na minha vitória, mas eu venci assim mesmo, porque eu sou esperto. E venci si, si pra mostrar que você não precisa ser a drag queen mais bonita, não precisa ser a drag que melhor dança, você tem que ser a, melhor, a drag com o melhor plano. Com a maior death drop. Com a maior death drop, que não precisa disso. Você precisa ter uma estética, você precisa ter um processo, você precisa hum. ter uma verdade, assim, uma coisa meio louca. Você precisa ter alguma coisa que você quer dizer para as pessoas. Um conceito. Não é, é, não que conceito também não venha esse concurso sempre, mas... Beijo que te amo. Mas <risos> você precisa ter um estado de arte. O que você está fazendo com isto aqui? Tem que incomodar, porque senão não é drag. Esse é o nosso vídeo, inclusive, próximo. Se você não está incomodando ninguém... Spoiler. Né? É, um spoiler. Se você não está incomodando ninguém, não está ensinando ninguém, não é drag, é, tipo, maquiadora. No Tem... caso, eu estou incomodando várias pessoas com a minha maquiagem nesse momento. Isso a eu tô estética a Yanshi deve estar tá puta assistindo Nossa. isso. Nossa. Deve estar tá escrevendo os erros de sua maquiagem. Essa maquiagem foi feita sem óculos e a gente foi pra boate voltou porque a gente tá cagada. Por isso. Só por é, isso. não é porque eu não tenho habilidade pra fazer essa não cara é, não aqui, não, é, não. Não é. Eu é, não é. fiz um TED, também flopei. Não tem. Ah, seu TED aqui. não flopou, flopou? Duas mil visualizações num TED é nada, gente. Um TED tem dois milhões, as pessoas que são famosas. E tá muito bom, também vou deixar o link tá, aqui, né, aqui é embaixo. Isso. Incrível. E aí eu acho que tem uma coisa importante disso tudo, porque assim eu não sou desconhecido, as pessoas sabem quem eu sou, enfim. Meia doce de pessoas já é, é. gente. Mas não faço isso para as pessoas conhecerem, eu faço isso porque o número de visualizações não é minha preocupação, senão eu estaria batendo cabeça na parede e já tinha terminado o canal há muito tempo. Mas é pelo processo de fazer, acho que o processo de fazer é importante para mim também, então, na verdade, se eu estou fazendo tudo isso porque eu sou egoísta e egocêntrica, mesmo em leão, como eu já disse antes, vocês sequer são importantes. Você joga a internet por acaso, eu poderia só é... gravar para a parede. que nem vários posts que eu faço de indireta que as pessoas acham que é para elas, não é para você, é que eu jogo as carapuças no ar, e tem sempre um saci enfiando a cabeça. É imprensa. Eu posso escrever hoje, assim, vou dormir falando. Ai, eu detesto essas pessoas que dizem que vão dar carona pras outras e não dão. Quinze pessoas vão um acordar. um monte de gente acordando, falando. Ai, mas é mesmo, né? Fulano me negou. Ai, é pra fulano. Arco. Ai, desculpa, entrando. fui eu. Ai, poxa, você foi embora mais eu... cedo. deixa A internet é legal e tem uma coisa bacana na lei que você não precisa gerar provas contra você mesmo. Você pode ficar no sapatinho, Você e olha em tudo gira é em torno do seu umbigo. Isso, e <risos> tem uma coisa é muito dica. legal que é assim, só você sabe disso normalmente, você só fica quieto. Você recebe, que às vezes a indireta tem nome assim, e ela chega, eu sei que chega e a pessoa fica puta. Você segura o negócio, tipo, hum, Você não é sabe em puta? Quando? Ela tem um hábito de ser irritante. Não vou, não vou dizer que não tenho, não vou dizer que meu propósito de vida é esse, uhum. não vou dizer que gosto. Gosto. Gosto, gosto não gente? Gosto. Deixar as pessoas putas. Porque eu passo o dia inteiro estressado. Meu Facebook foi reclamando 24 por 7. Nunca vi. Não? Não. É, para de... É, aperta em seguir de volta, que é aí <risos> Acho que você deixou de seguir. É... Enfim. E, e meu, meu estado de arte é isso. Deixar as pessoas putas. Não, deixa as pessoas putas. Né? E se ficar puto é pior. Não, mas isso do Facebook você falou que você irrita, mas eu acho que é o contrário. Você recebe o prêmio de fada sensata da internet única que tem os posts que reclama, que fala na cara e que solta as verdades que precisam ser ditas. A gente faz isso em performance inclusive, né? É... Falando sério, assim. Se você enfia maquiagem na cara, peruca, o saco pra dentro. Ou sem pa... peruca também. Ou sem peruca também. A bola, a bola pra dentro, o um pino pra trás. Sabe? Bota um monte de coisa na cara. Amarra os peitos às vezes. Você tá fazendo tudo isso pra você ficar mentindo pras pessoas. Tá tudo, tudo isso é falso. Você não precisa ser falsa junto. Você fala a verdade. Eu tenho um compromisso. Eu falo isso o tempo inteiro. Bem, Regina, vou eu tenho um compromisso com a verdade. Ou sei lá quem é a pessoa que fala isso. Mas alguém dessas aí de casa de família. E eu tenho mesmo um compromisso com a verdade. Eu tenho um vídeo sobre isso, que é outra coisa que eu falo bastante. É, eu tenho um compromisso com a verdade, eu não vou ficar tipo, mentira, às vezes eu guardo para um momento oportuno falar a verdade, porque a pessoa não está preparada naquele momento, ela não vai ouvir. Às vezes eu falo mesmo ela não está preparada, ela fica puta, para de falar comigo. Grossa. Não é grossa. Porque, por exemplo, eu lhe falo, hum, hoje a noite de shows foi difícil, aí a pessoa pergunta. Mas e o meu? Pergunta. É Tava na noite de shows. Porque se o seu fosse bom, eu ia falar Nossa, hoje a noite de shows foi um difícil, mas o seu foi ótimo Se eu não disse, é porque eu tenho questões mas eu não vou dizer agora é pessoa pergunta, mas por quê? Gente, tem um problema sério, a pessoa me faz a pergunta eu respondo Eu tenho que aprender a não fazer isso Ele vai falar, ai, amanhã Começar amanhã coisa mal Aprendi, eu tô aprendendo com o tempo, a gente vai aprendendo as coisas novas com drag, né? A gente vai aprendendo que... É bom guardar às vezes, mas... É isso, fala as coisas, incomoda as pessoas esse negócio do vídeo do Drag Race, uma coisa muito legal. Porque tem esse vídeo que eu recebi vários hate naquela, naquele grupo lá do Facebook, tá? que as pessoas mandei. Ah, grupo de é. Facebook de drag. Ah, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Uhum. Vários especialistas que nunca tipo passaram lápis de olho. Aham. Uhum. E, e mais engraçado, porque isso não é, pra mim isso não é um problema. Vários especialistas que nunca foram no show de drag na cidade deles. Sim. Mas são especialistas, né? porque eles vêm num programa de televisão. Assim como eu sou especialista, em medicina, porque assisti... -a -a não, essa merda não, assisti plantar Plantão Médico, porque eu tenho cultura, Desculpa. idade e bom gosto. Né? Desculpa. Esse vocês é módico que eu vi é super Supernatural. E porque eu sou uma das Teve esse vídeo, e eu fiz um vídeo sobre o um fandom de Drag Race. E aí tem um comentário, eu nem fui no vídeo original falando, ah, o primeiro vídeo que você fez sobre Drag Race, eu odiei. Eu fiz vários hates, eu achei você uma escrota, para parará. parará. Mas aí, depois de um tempo, eu fui observando o programa e você tinha razão. Nossa! Ai, Ai gente, que, que delícia! Força. Parece que o mundo dá voltas, né, queridinha? É... E agora, eu sou super seu fã, tô vendo seus vídeos, você tá muito certo. As pessoas, tipo, jogam reis em vocês, você, porque elas são estúpidas. E assim, eu queria virar e falar, é lógico que eu estava certo, você é uma idiota. Tenho vontade, tenho. Mas não é assim que a gente faz amizades, entendeu? Uhum. E, na verdade, a pessoa tem os direitos de estar errados. Acho que ela tem o direito de passar pelo processo dela, de querer definir. Tá defender. certíssima e admitir isso. E depois. admitir isso. Ah, eu naquele momento tava defendendo mais o programa do que a pessoa que tava fazendo o vídeo, sabe? Por que isso era tão importante pra mim, fui te ofender, nem te conheço. E agora, isso que você falou sedimentou e eu acho que você tem razão. O que... Eu vou fazer os links por você, que você tá começando, não tempo paciência. O que... Vai, Suzaninha. O que, na verdade, pra mim tem a ver com a educação. Tem uma coisa que eu falo muitos os meus alunos da graduação, que eu estou dando aula na UFRJ, para todos os professores. Eu falo, gente, tipo, às vezes você não vai ver o que seu aluno vai aprender. Tem uma você coisa invisível uma, assim. Uma coisa invisível. Uma gestalt que só vai fechar daqui a um ano, dois, dez. E aí você fez uma puta aula sobre questões raciais. Uhum. E aí o garoto não entendeu nada, ou não estava preparado, tipo, não gostou, acho que você está errado. E aí, sei lá, aquilo fica um espaço que ele não acessa. Um belo dia ele vai acessar aquilo porque ele tropeçou na rua, sabe? Uma coisa que não tem nada a ver e ele de repente sabe. Ou de repente faz conexão e nem lembra que foi você que me ensinou. Então tem uma coisa dessa profissão de professor que a gente não educa pra gente mesmo. Eu não vou dar aula querendo que as pessoas, tipo, aprendam necessariamente o que eu estou falando pra fazer a prova. Eu tem dou gente a aula, tem gente que faz isso. Não que faz isso. Eu não estou preocupado com isso, estou preocupado se alguém vai escutar. É o um caso do livro que você comprou pro menino. Você lembra da história? Que você comprou o livro do menino, do menino cachado, da isso. coisa? Isso. Ah lá. Isso. <risos> é, é isso. Tinha um menino com cabelo black desse tamanho na escola, no ano que eu estava dando aula. E as pessoas sacaneavam muito ele, porque ele era o único menino com cabelo black desse tamanho. Inclusive, é uma tristeza, porque esse menino era muito alto, muito magro, muito bonito, com um cabelo muito lindo. Se ele fosse morador da zona Sul, tinha chance de alguém um captar pra, tá pra ser modelo, mas aí ele tá o quê? que no tráfico agora. É, mas aí o que, que eu fiz? Eu comprei um livro do Neil Gaiman chamado Cabelo Doido, que é um, um livro de poema de uma menina que se perde num um cabelo de um cara com um cabelo mágico, tem várias coisas dentro, entreguei pra ele. Falei, ah, é um livro de criança, mas você lê que fala sobre o cabelo, vamos ver o que você acha. Eu adorar, vai ser é incrível. Não, você eu, eu fui me achando, mas já sabendo o que, que ia acontecer, na verdade. Mas a assim, sempre tem esperança, que se faz da aula. Tinha, em 2019, matou. Aí, entreguei. Uma semana e meia depois, ele me devolve. Falei, gostou? É, legal. Claro que ele não come virar e fala, ai, amei o seu livro infantil que você me emprestou para lidar com as questões do cabelo. Gente, isso só acontece na hora da sala. Isso não acontece. Na malhação, a pessoa, tipo, entende na hora. Fica grata ao adulto. E aí eu não fiz isso. Eu não comprei o livro que eu queria pra mim, na verdade. E para pro menino porque eu queria que ele me agradecesse. falasse assim, nossa, muito obrigado, minha concepção. Meu cabelo mudou. Não, eu queria que ele tivesse essa informação. Lesse uma história que fale sobre algo que as pessoas acham que é ruim. Sim. Usam pra sacanear ele como algo bom. E é isso. Assim, às vezes ele, tipo... É isso, não vai nunca aprender aquele, aquela mensagem, aprender e tipo, lembrar que fui eu que dei o livro. Tipo, ele vai demorar o tempo que ele quiser para fechar essa gestalt ou não vai fechar nunca. E tudo bem que a gente faz isso, porque a gente faz isso. Não é para receber agradecimento. É. Educação não é missão, mas também não é, não é prêmio, sabe? Você dá um negócio e de volta. Não. Você falou de Gestalt, faz o papel de educador, explique o que é uma Gestalt. Eu não sou professor de psicologia de educação. E aí a Gestalt fala que a gente fecha um conhecimento, um aprendizado, um momento da nossa vida, juntando elementos. E é por isso que a gente vê uma carinha na tomada, porque a gente pega dois elementos que a gente diz que são os olhos, um elemento que é o nariz, um elemento que é a boca, e é redondo que nem um rosto. E aí não harmonizado. E aí é, a gente vê um rosto ali e fecha essa informação. No, no aprendizado é isso, você pega vários elementos do que sobre aquele assunto e fecha esse conhecimento. Né? E às vezes a gente não pega e não aprende. Eu não aprendi várias coisas de matemática porque eu não entendi que aqueles buraquinhos eram olhos entendeu do rosto. Mas esse menino tipo teve esse input, essa coisa que entrou, mas não vai ter outros. Ou ele não acha que aquilo é relevante para fechar esse aprendizado, enfim... A gente faz com a informação que a gente quiser, né? A verdade é essa. Não adianta você tentar ficar direcionando as pessoas porque não vai funcionar. Justíssimo. Esqueci a pergunta que eu ia fazer. Mais rapida é essa. <risos> e como é que é esse negócio de drag e educadora? Isso funciona junto pra vocês? Só... Ah, não é a pergunta, mas pode agora já foi essa. <risos> então repete essa. Tá, então como é que é esse negócio de drag e educadora? Existe... A Melissa educadora, a Melissa drag, é a mesma coisa? Elas se conversam entre si? Ah, então, eu sou doente mental, em vez de pegar minha drag e fazer qualquer outra coisa, pois não ser é sexy, uhum. eu resolvi continuar a mesma coisa que eu faço, de outro jeito, que é educar. Então, é, os meus shows, eles obviamente são de entretenimento, tem um monte de show meu que não quer dizer nada, mas que tá ali dentro da minha estética, tia velha, ou pra gente rir, enfim. <risos> ou só para irritar as pessoas, mas... É... Você apontou para mim nessa hora, não sei o que você tá falando. <risos> eu espero que você continue esse trabalho por mim. Ah, tá. É... Eu acabei educando um drag também, virando referência... referência. Olha, louca, referência. Virando a tia do rolê porque eu sou mais velha, enfim, do que a maior parte das crianças que estão se montando, e porque eu sou, professor, eu já, eu sou professora. Aí que deve estar uma coisa muito louca sobre drag. Porque você não faz a drag que você quer. Tá? Se você ah, nunca se montou e quer fazer a sua drag, você vai descobrir que ela tem vontade própria. E é. ela faz o que ela quiser. E você pode virar e falar, não. Vou te contar isso, quando eu comecei a fazer, pensei em fazer drag, ia chamar Melissa Starlight e eu ia fazer cosplay. Hum. E a primeira ideia era essa. Fazer cosplay. Eu ia ser o Psyposer pobre. Eu ia fazer... Quase pobre, né? Ia é a, a Eslováquia sem dinheiro e sem talento. Que, ou seja, não ia ser, né? Que bom que eu não fiz essa merda. Mas... Poupamos mas, essa fase. Poupamos essa é Como, a não ser que você seja uma drag de apartamento, drag é contato com pessoas. E aí as pessoas vão demandando do que, que você tem para entregar, que você é uma pessoa completa. Ela vai pensando coisas dessa coisa completa e vai formando, ajudando você a formar sua drag. E você é muito mais que sua drag. E essa drag ela acaba, tipo, exagerando aspectos que você tem ou que as pessoas leem de você. E as pessoas resolveram ler que eu era educadora então eu resolvi assumir esse manto. Estou aqui fazendo performance de educação, fazendo quiz, perguntas do Enem, no Enem, no, no show Branco da Lacraia, sendo chamada de professorinha, as, pessoa, as pessoas começaram a me marcar para explicar coisa. Hum. O que, que você acha de tal coisa? Eu não entendi Eu isso. não sei. É muito Você louco. tá pagando meu uma aula para explicar? Ah, eu tenho a muita aula. vontade de fazer isso. Isso acontece com bode de aplicativo. Bode de aplicativo faz muito isso. Aí você dá aula de português, eu tenho que falar direito. Eu falo, não, porque eu não tô trabalhando. Você não tá me pagando para corrigir a sua péssima sintaxe, a sua semântica é pobre e a sua ortografia é sofrível. Graça. Me chupa. É, Gente, pelo amor de Deus usa essa boca para outra coisa, em vez de falar essas merdas e aí é isso, virei a professora aqui da aula, dando performance acho ótimo, acho que tava faltando isso é, não acho que esse é um espaço que é só meu então Rita, tá tudo bem essa chamada de professora, eu deixo tá? esse espaço, você era cozinheira você tá se metendo no meu trabalho, mas sabe como é que é flexibilização da ECNT as pessoas têm que ter várias funções, vários empregos né? Trabalhando no domingo e tudo. Isso, trabalhando no domingo e tudo então tal. Rita faz um puta trabalho no, no, no YouTube. fazendo um puta trabalho. Eu fazendo um drag. curso. Fazendo um curso. Ela dá um curso de, de formação sabia. para as pessoas. É um curso aí funcionário da Rita. Vamos Isso é maravilhoso porque eu não tive essa ideia antes, porque eu sou uma burra. Eu fico trabalhando com gente pobre, tinha que ser que nem ela, trabalhando com gente rica, classe alta, para aprender a ser gente. E tá pra São certa, Paulo fazer sucesso. Certo, O futuro da, da, da, das da tudo é pra São Paulo. Ah, aquele tweet do, do ciclo de vida da gay? Ciclo de vida da gay. Nasce. Eu tô, nasce, cresce, manda pra São Paulo, do relacionamento é morre. Isso. Eu já. Eu só falta ir pra São Paulo. Eu já morri. <risos> Inclusive. É. A pergunta que eu ia falar é aquela coisa clássica. Você fala o seu nome de boy pras pessoas ou não? Não, não. eu não faço. Não, não falo o meu nome de boy pras pessoas, elas ficam catando o meu perfil de boy Péssimos stalkers. Gente, pelo amor de. Deus, pra quê? Pra quê? É isso. Vocês querem mais eu na sua vida. Nem eu quero mais eu na minha vida. É aquela pergunta da... Tipo Marília Gabriela, de... Mas você não se confunde? Quando você é Melissa, quando você é o um Joãozinho, uma coisa não fala da outra, um não invade o outro, você não sabe quando é o personagem e quando é você? Não tem é personagem, personagem, gente. Não tem personagem. Não tem personagem. Não tem, mas eu tenho nem voz de que drag. Rodeio. Na verdade, até tem a voz de drag, que é isso quando eu vou gravar os vídeos, eu gravo. Eu não não assim. É, não, não é obrigatório. Uh, gente, hum, tipo, tem assim, a persona? Isso. Claro que tem. Eu controlo muito mais essas atrocidades que eu falo quando eu tô em drag. A Elisa, que me conhece há mais de 10 anos, fala que a Melissa é muito mais interessante que o boy que faz. É <risos> tá o quê? Certa. Porque eu tenho... aí tem gente olhando, gente filmando. A gente se montando, pode filmar? Não, não pode. Da cadeia. Da cadeia. Da processo. Da ah, processo merda. Eu não sou isso, não. Vocês estão vendo? São filtro. Melissa Lourinho é um filtro pro boy não falar tanta merda de ser preso. Onde a drag entra e afeta a vida do boy? Em todos os lugares. Eu, fui fazer barba. eu faço, fiz hoje a barba. Fiquei duas semanas sem fazer barba. Você ficou meia hora enrolando, fazendo story. Calma, tá bom. É... E aí eu recebi história, tipo, ai, que pena, você fica muito mais bonito de barba. Eu sei. Gente, se eu quisesse ser padrão, é. eu sei, vou te falar, assim. eu tenho duas uh. folhas de pagamento. E eu, eu só trabalho, cabeça. eu só trabalho dois dias na semana. Se eu quisesse bater na Smart Fit de sábado, de, de segunda a sábado, eu bateria na Smart Fit de semana. Se eu quisesse... Eu faria isso. Fazer banheirão todo faria dia. Faria banheirão. Banheirão é resistência. Usaria, tipo, gente, eu boto um óculos redondo, meu cabelo de boia é liso, eu deixava ele com aquele corte que todo mundo deixa a barba crescer, malhava. Pra quê? Se eu quisesse ser padrão, eu seria que eu tenho dinheiro, tempo livre e o quê? Disposição não tem, então não sou o padrão porque. boa? Tá, minha coluna é boa. O que não é bom é o resto. A, ah, coluna, tá a coluna funciona. O pé não é, não. mas por causa da drag também. Então, assim, gente, se eu quiser ser padrão, seria padrão. Mas eu não sou, porque não tô afim. Nossa, obrigado. Não sou, ah, eu, obrigado. Eu não quero. Agora eu tô investindo um pouquinho mais em... em, em, em ter uma condição física melhor, porque a idade está pesada. Eu tô envelhecendo, bicho, bicho. Eu tô envelhecendo, falando sério. Dos 30 para os 33, eu dei uma envelhecida, que eu tô reconhecendo. Ah, a idade você fala. É. Ah, não. não, centímetros, que eu tô aumentando meu pênis, Cada vez que eu clico, eu ganho um centímetro. No meu jeito. É, eu tô envelhecendo, eu tô tipo, hum, não, tem que dar uma, uma cuidadinha dessa máquina. Tenho feito aeróbico mais. Vocês veem meus stories correndo do aeróbico. tenho dado um jeitinho. Pra fugir né? da é bom também. É, possível, né? pra fugir da polícia, no governo Bolsonaro. Botei um, um queixo extra no doutor Renato Zaguri. Eu fiz uma harmonização facial Aqui. harmonizada reduzir papada, porque ah, não reduziu um porra nenhuma, mas reduziu um pouco. Reduziu sim. Reduziu sim, que nossa, é um batraque. Ah, porque também não me incomodo com isso, que inclusive foi de graça. É, porque eu ganhei um drag Beijo. Mas. Ai, mas Melissa, você não é assim. Você não um militante, fala que as pessoas têm que ser livres e bonitas com o corpo que elas vêm, e aí você fica fazendo plástico, essas coisas assim? Pode isso? Pode. Sabe o que, é que pode? Continua sendo meu corpo, enfim. Porque é muito engraçado, porque as pessoas têm um problema com plástica, mas não tem um problema em tomar whey protein e malhar sete vezes por semana. Não. Você não nasceu de barriga tanquinho, enfim. E aí, tem então, uma coisa engraçada, o, o Renato... O, meu esteticista. Meu esteticista. <risos> ele virou e falou, ah, você vai fazer vídeos dizendo que tá botando a aplicação? Vou. Ah, porque as pessoas normalmente não querem que saiba. Gente, a pessoa, tipo, fode o fígado dela tem hepatite medicamentosa, porque ficou tomando um monte de bomba pra malhar. Aí posta a foto no banheiro da academia e eu não posso postar uma foto do negócio que eu ganhei porque eu sou talentosa. bicha então, por favor, por favor, Despeita eu... Espeita a minha história. Vai assistir uhum. Tudo Sobre Minha Mãe, que tem uma cena maravilhosa falando sobre isso. O nosso corpo é o que a gente quer fazer com ele. E, beijos, nesse momento eu quero, para de botar queijo, porque eu posso. Quando eu não puder mais eu não vou fazer. Certinho, sim. Eu tô sempre certo. Estou <risos> estatisticamente certo. Essa é a vida. Mais vezes eu falo. Que é assim, errado. Eu falo isso assim muitas vezes, muitos anos que eu falo isso na verdade é agora. Eu falo é estou estatisticamente certa. Tem mais chance de eu estar certo do que o estar errado. Sim. Vamos falar de coisa ruim. Só maquiagem, vida. <risos> Pior. Como é o Bolsonaro. Não, não falo. Não? Não, vamos, vamos. Vamos, Como está sendo existir esse ano? Não tá sendo. Né? 2019 é de longe, o pior ano da minha vida, eu, inclusive eu acho que fizeram praga pra mim, mas... E não, não desfazem, né? é, não até agora, esse nome da é boca do sapo. É, meu nome da boca do sapo tá fora. Mas tá muito difícil. Então uma coisa assim, que eu não quero fazer um vídeo sobre isso, mas eu vou fazer esse. Eu não tenho nenhuma perspectiva de melhor. Então Sim. eu, de um mês pra cá, o que eu resolvi é o seguinte. Eu vou ver hedonisticamente, não sei se é essa palavra. Eu Deve vou. Prazer. Vou ah. ter prazer. Eu vou fazer o que eu quero, quando eu quero, do jeito que eu quero. Vou usar a substância que eu quiser, o meu antidepressivo, o meu doce, o meu álcool, o meu café. Não vou usar o que eu não quero. Vou transar com quem eu quero. Vou dizer para as pessoas que eu tô afim delas quando eu quero. Então, se você receber a cantada, a minha normalmente é: tô afim, vamos. Porque, francamente, eu não sei quanto tempo qualquer pessoa que faz parte da minoria vai viver num mundo onde, a gente tá. Então, você assim, não tem nenhuma perspectiva de melhora e, frente a isso, eu tô preparado para qualquer coisa. Então, assim, eu passo raiva todo dia, eu passo raiva todo dia, todo hum. dia eu passo raiva. Mas o meu ano tá tão ruim, tanta coisa tá acontecendo de ruim esse ano que aquelas coisas acontecem ele fala mais um episódio na catástrofe da minha vida. O que é um pequeno peido pra quem tá todo cagada? É cagado, Não, é a calma que só o desespero traz. Tá. Então eu tô tão desesperado eu tô calmíssima. Então eu me irrito, me estresse, mas eu vi que falo, quer saber de uma coisa eu vou fazer? Vídeo na internet criticando o governo, que é o que eu posso. Porque eu sozinho atacando bomba nas coisas também não adianta. É, que é o que eu acho que todo mundo devia estar tá fazendo. Sim. O mandorinha não faz verão e também não faz manifestação violenta, atacando fogo em carro. Se bem que a nossa polícia vai matar todo mundo no primeiro carro que queimar, né? Enfim. É... E o que o governo Bolsonaro está nos ensinando é... Amigo, amiga, não tem tempo para planejar o futuro. Não Sem tem tempo, futuro certo. Mais. Sem tempo. A gente não tem tempo. Não tem futuro certo. Não tem semana que vem certo. Tipo, faz o que você acha certo hoje. Não dá eu estou com vários planos para o ano que vem, e nenhum deles são conclusivos que eu não sei se vai ter ano que vem. O que é o governo Bolsonaro? É um 7 a 1 todos os dias. E é um negócio de ensinar o quanto tempo a gente pode ser teimoso. Eu, a minha vontade na vida é teimosia, você teimosa até tomar um tiro do bop acho que tá para encerrar né? assim? Eu acho que isso encerra <risos> o vídeo, porque eu vou ter que... Pior que isso merda. não fica. Pior que isso... Fica. Fica. Fica. Ah, fica. Tem uma coisa que as pessoas têm me dito, tipo... Nossa, mas vai melhorar. Calma, não. mas vai passar. Não vai. Eu sei passar que você até tem, vai, mas vai Eu sei que você tem. tem a melhor das coisas. Não estou dizendo, ai, que ridículo você dizendo. Não, você está dizendo isso porque é o que você diz. Porque é o que você acredita. E eu acho bonito que você me diga isso. Não acho ruim, não. Eu fico chateada. Ah, está dizendo que vai melhorar. Não vai melhorar. Não, é uma questão de energia expositiva. Não, vai melhorar. Mas tendo visto que não vai melhorar, estou fazendo o que eu quiser. Era só isso que eu tinha para dizer. Não, não é você ir por ali. Não, não é outra coisa. É. Como é que encerra o chá? Você agradece de eu estar aqui. Ah, é só isso? Você agradece, deixa as minhas redes e encerra. Como era só isso que a gente tinha para dizer. Agora hum, é você. Tá. Bom, é isso que a gente tinha para dizer. Eu esqueci começar, já. Como você começar, né, fazer Você agradece. Você agradece para mim que eu estou aqui. <risos> tá bom. Vai. Era só isso que a gente tinha para dizer. Muito obrigado por estar aqui. Sua gente vai estar aí embaixo. E até o próximo tá. vídeo. Tchau. Então, era só isso que a gente tinha pra dizer. Eu queria muito agradecer a Melissa Lorange por estar aqui dentro do chá de Melissa com Melissa. Olha só. Nossa, foi um prazer enorme falar de mim como se eu não fizesse isso em vários chás tipo da Lona Morgana. Você já fez isso? Invadiu o tempo das outras? Mentira. Eu? Não. não drag Queen que rouba espaço, outro, nunca, nunca, nunca vi. Nunca vi. Nunca vi. Então, sigam Melissa Lorange. Arroba tá, Melissa Lorange. Eita, Arroba Melissa Lorange. Sigam a Alexandra Grande, arroba drag. Melhor arroba de Instagram. Melhor arroba de Instagram. Eu volto semana que vem a controlar o meu próprio canal. E se Deus quiser a minha própria vida, mentira, isso eu não vou mesmo. E nunca. Nunca mais. Nunca mais, tá, gente? Chega, chega. chega. Tchau. Tchau. 40 minutos de vídeo. Tá Tá bem de Tá gostoso para um caralho. Tá de vassoura? Não, é muito melhor, caralho. Próximamente, eu vim me enxergar no não quero isso aqui. Chateadíssimo que chateadíssimo nossa piada do Gigabast ter que ser cortada. A sequência é tudo, toda... Fugir. rodar de suco pra galera, gente. É um absurdo. Mas vamos fazer isso no futuro. Tá não, vamos encerrar essa merda, tá bom. Pior Chega. que isso não fica. Pior que isso não fica.